Não há divergência entre fanáticos e militares pela concepção de saúde, pela concepção de educação, pelo projeto de saneamento, não. É uma, é uma, uma guerra de obscuridade, de ataques pessoais violentos. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para prestar solidariedade ao general Vilas Boas, que foi comandante do Exército Brasileiro e foi vítima de um ataque de um sujeito ensandecido que é o guru do governo de Jair Bolsonaro, o astrólogo Olavo de Carvalho. Me causa espécie imaginar que ainda tem gente que acompanha as sandices desse sujeito, um sem noção, que mora fora do Brasil, vive atacando o personagem da vida brasileira, inclusive o general Vilas Boas. Comandante do Exército, uma das principais referências das Forças Armadas. Esse imbecil, chamado Olavo de Carvalho, ataca as Forças Armadas brasileiras. É um absurdo. Nos últimos dias, o comportamento do guru do presidente da República vem assustando o país inteiro. O tratamento que o intelectual que orienta o Presidente da República vem dando aos generais que compõem o governo, vem sendo um tratamento tão desrespeitoso, tão humilhante, que eu sinceramente não me lembro de ter visto na história do Brasil. Eu nunca vi, eu nunca vi um ministro, um general de quatro estrelas, ser tratado de uma forma tão humilhante como os generais vice-presidente da República, Mourão, ministro de, da Secretaria de Governo, Santos Cruz, e agora o general Vilas Boas, vem sendo tratado por esse senhor, que foi condecorado pelo presidente da República com a mais alta comenda que lhe poderia ser oferecida. Reparem... Que não se trata do silêncio do presidente da república, o silêncio do presidente da república sobre essas ofensas já seria um tapa na cara dos generais. Mas aqui não se trata de silêncio, aqui se trata do apoio que o presidente da república vem dando a esses ataques aos mais altos oficiais do exército brasileiro. Oferecer a mais alta comenda a quem está se dirigindo com os mais baixos termos aos ministros do governo. E esse intelectual está sendo apoiado publicamente pelo presidente da República. Eu quero dizer que nós da oposição repudiamos esse tratamento que está sendo dispensado aos generais. Eu não me lembro, deputado Fontana, nos últimos 15 anos, de ter visto qualquer autoridade do governo, ou ligada a qualquer governo, se dirigir assim a qualquer general. E muito menos ser apoiado por isso, pelo presidente ou pela presidente da república. Eu nunca vi isso na minha vida. Esse é o partido da balbúrdia. Esse é o partido que tem como guru um cidadão que mora lá nos Estados Unidos. Ele nem pisa aqui. E que o presidente da república dá mais crédito a ele do que qualquer outra pessoa. Ele influencia os seus filhos e até os militares amigos que apoiaram o regime militar e a ditadura estão sendo escanteados. Isso é de uma boçalidade, de uma fragilidade política sem precedentes. Esse é um governo que não tem condições de parar em pé. Em nome da bancada do PCdoB, manifestar aqui nosso repúdio a ataques de caráter inqualificável, com uma linguagem absolutamente inapropriada para qualquer tipo de debate, um ataque que ultrapassa de longe qualquer conteúdo político, a solidariedade humanitária, o grande... Uh, brasileiro que se manifestou e se revelou até então o general Vilas Boas. Ninguém pode ser atacado desta forma e há que se perguntar, a serviço de que? De quem esses ataques estão? Não me parece que eles são graciosos. A quem interessa uma espécie de ruptura numa circunstância como esta?